E aí galera do canal, hoje eu vim só fazer um recado rapidinho aqui pra galera e vim agradecer vocês porque eu percebi que o último vídeo que eu postei, eu percebi que não teve uma galera que não curtiu que eu tava falando sobre os hackers e obrigado pra galera que fez a crítica, foi uma crítica construtiva então eu até resolvi colocar o vídeo com o meu estado, não deletei, mas coloquei com o meu listado, já que não é então foi um dos meus, um dos meus, meus melhores vídeos eu pretendi deixar ele assim. A proposta, agora estou pegar o nível 60 para poder gravar algumas coisas pra vocês. A mudança de classe, vou gravar tudo isso e fazer uns vídeos grandes, porque eu tava esperando pegar o nível 60 para poder fazer isso. Eu de mudança de classe, eu quero ver se eu ainda consigo postar hoje, mas vou postar já com o pedido nível 60 para vocês verem a mudança que tem. Tudo bem? Isso foi um recadinho e obrigado à galera que se inscreveu no canal compartilhou. Quem que me fez a crítica por favor, sempre quando cometer um erro fazer um vídeo que não foi bom tudo, um comentar esse aqui eu estou fazendo um teste com a webcam então só para vocês terem uma noção de como fica com a webcam ou sem a webcam e eu quero saber se vocês apoiam ou não esse vídeo com a webcam então vocês puderem me dizer se, é, se preferem com ou sem a webcam será melhor, entendeu? Então, obrigado e, eu vou começar a upar um vídeo daqui a pouco, de 1960, 60, de classe e essas coisas. Então pra galera não se preocupar, que eu vou explicar tudo certinho e... se o vídeo ficar muito grande, provavelmente não vai, conseguir ficar... não vai conseguir acabar postando hoje, mas sim na madrugada. Mas não se preocupe que vai ter vídeo ainda, de coisa nova ensinar pra vocês.